E o que, que aconteceu hoje aqui com SP500 e Bitcoin, hein, galera? Parece que nosso trader aqui babuíno se deu mal hoje. Eu vou comentar para vocês aqui o que aconteceu e qual que é a minha estratégia aqui agora pro curto e médio prazo. Então, vamos dar uma olhada, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar. Se você gosta dos conteúdos do canal, tá acompanhando há mais tempo, se inscreva se você não tá inscrito também, ative as notificações, sininho e participe também do grupo Telegram, links aqui abaixo na descrição, tá? Se você não quiser participar do grupo, você quer muita gente ali conversando, né? Aliás, eu aconselho você botar o, o deixar o grupo no silencioso, porque é eu eu é o que eu faço, tá para não ficar atrapalhando aqui meu celular. Você pode pelo menos participar aqui do grupo, uh, do canal de alertas, tá? Vou até botar aqui o canal de alertas para dar uma olhada. O canal de alertas onde eu posto aqui, uh, né, as novidades aqui importantes. Inclusive eu mostrei para vocês aqui a minha estratégia no curto prazo aqui. Eu falei que tava realizando os shorts aqui, é boa parte dos, dos, dos shorts aqui no caso, 80% dos shorts eu realizei nessa região dos 8.300 dólares, tá galera? E fui escalando shorts acima, vou mostrar exatamente onde estão aqui, onde estou me posicionando aqui agora no mercado nesse shorts e o que eu espero aqui para o curto e médio prazo para o Bitcoin. Então vamos lá pessoal, vamos começar primeiro falando aqui da SP500, tá? vou comentar para vocês o que aconteceu aqui hoje. Inclusive, eu comentei no Grupo Telegram sobre isso. A gente tinha aqui, galera, esse rompimento aqui no, no, no Futuros, aqui a gente teve uma... uma um, a explicação começou a cair aqui com a divulgação do, dos, dados do, dos dados econômicos aqui, né, os indicadores econômicos. O CPI aqui saiu hoje acima do previsto aqui, o Year-over-Year um, year year aqui saiu acima de previsto, 0.1 ponto, pontos percentuais aqui acima do previsto. Tá, o previsto era 8.1, saiu 8.2, tá, então ruim. E Core CPI é a mesma coisa, saiu um ponto percentual aqui, 0.1 no caso, pontos uh, base aqui, acima do previsto. O único uh, sinal bom aqui foi a questão dos pedidos iniciais de seguros desemprego que saiu acima, tá, então um bom sinal aqui para os ativos de risco, porque o Banco Central americano acredita que o, o Banco Central, né, o, a, a, toda a narrativa aqui, como o mercado está muito aquecido nos Estados Unidos, muito emprego, isso gera inflação, tá? Eu já estou seguindo a opinião aí, na verdade, que a, a inflação não está sendo gerada pelo fato dos, dos salários estarem muito altos, muitas pessoas estarem empregadas. Eu acho que é muito, teve muita impressão de dinheiro e as pessoas estão endividadas, as empresas também estão endividadas. Isso vai gerar cada vez uma bola de neve aí, incontrolável, tá, galera? É, no, meu, no meu ver aí, a gente vai estar tá seguindo um caminho de hiperinflação é, para os Estados Unidos. Tá, a gente está aí chegando ao, no fim do, do poço aí para os Estados Unidos, na minha opinião. tá O dólar também. Então, eu acho que em algum momento eles vão ter que jogar a toalha assim como, como a Inglaterra fez lá também. né E de não conseguir mais fazer esse aperto e vai ter que realmente um, começar a voltar a imprimir dinheiro. Tá? A única forma para os Estados Unidos sair dessa, dessa, desse problema todo aqui é continuar a impressão de dinheiro. Então, é a forma que eu estou enxergando as coisas, tá galera. Não sou economista, mas... Pelo que eu venho estudado aí, eu acho que não vai ter outra forma. Então se você está bullish com o dólar, tome cuidado porque um, você tem que sempre chegar alguns anos à frente. tá No curto prazo a gente viu volatilidade, inclusive a gente viu aí economistas grandes falando que ah, por que você está no Bitcoin se, se, se o Bitcoin não é um hedge contra a inflação? Olha só, saiu o CPI aqui, o Bitcoin caindo, né? É, as pessoas olham as coisas muito voltadas para o curto prazo. E não é assim que você tem que olhar o Bitcoin. Tá? O Bitcoin tem oportunidade de trade no curto prazo. Mas a minha visão do Bitcoin aí é sempre de 10 anos para frente. 5 ou 10 anos para frente, tá pessoal. É assim que você tem que entender o Bitcoin. E a volatilidade só gera oportunidades para a gente entrar e sair das nossas posições. tá bom Por isso que eu gosto tanto do Bitcoin e é a volatilidade que me trouxe para esse mercado. Então, pessoal... Saiu esses dados aqui, o mercado não gostou no curto prazo, a gente teve as sp caindo, mas tivemos um gap aqui ó, no SPX, ó, esse, foi, esse foi o motivo que a gente teve esse pump grande aqui, eu comentei inclusive no do grupo, do grupo Telegram, a gente teve um gap de baixa formando aqui, ó, vamos puxar o gráfico de 4 horas, talvez de uma hora a gente pode, ver, pode até ver esse gap formado aqui, ó. Ó, esse gapzão aqui, a gente formou um gap gigante aqui, ó, né, nessa região, ó. então como a gente tem esse gap muito grande da sp formando, quando a gente tem gap assim pessoal, a gente gera liquidez no mercado, tá? então Uh, são várias ordens que não foram fechadas aqui, então o mercado busca, busca fechar essas ordens, né? então por isso que a gente tem esses gaps aqui que são muito grandes, assim, muito próximos a tendência é o mercado lá buscar fechar eles, tá? lembrando que a gente tem mais um gap aqui também agora até essa região aí, ó, região dos 3.740 pontos aqui né, na SP500, tá? então eu acho que é um ponto que a SP500 poderia voltar a fechar esses gapzinhos aqui, tá? Acho que seria bem provável até de acontecer. Temos gaps mais acima, mas daí acho que é pedir demais para esse 500 tá? Eu acho que pode ser um pouquinho complicado, né? Então, se a gente romper essas regiões aqui dos 3.800 pontos, caras, eu acho que a gente pode ter um bom sinal aí, tá? Mas eu, honestamente falando, olhando aí geopolítica, todo cenário macroeconômico, galera, não estou nada é, bullish aí tá então eu, na minha opinião eu tô buscando short mais regiões de pullback com liquidações de shorts que eu vou mostrar para vocês aqui exatamente a minha estratégia então aqui no curto prazo tá então galera esse foi o motivo que a gente teve pump aqui das pequenos tá esse fechamento de gap e muita gente com certeza devia estar devia, devia, devia tá fazendo que nem o trader aqui babuindo né shortando o fundo tá então tome cuidado para o motivo que as pessoas perdem dinheiro no mercado é que elas veem o preço caindo e querem shortar. Veem o preço subindo e querem fazer long. E você, se você fizer o contrário disso, se você buscar uh, os indicadores mostrando que uh, shortar na, naquela região estava arriscado, conforme eu mostrei para vocês aqui, eu estava realizando short nessas regiões de 18.300, tá? É, porque tinha muita liquidação de, de longs e muita uh, venda a mercado, então é o momento de realizar, galera. Tá? Como eu estava com o short ali, eu não acabei não entrando no long, mas eu realizei 80% do short. Tá? Para mim, isso é praticamente quase que né, entrar um long. Né? Então, então, aqui, pessoal, esse foi o motivo uh, principal, né, a gente, esse gap junto com as liquidações aí da, do, do Bitcoin. A gente pode ver que também, ó, o Bitcoin praticamente... A gente teve mais de 20, uh, 25 milhões de dólares em liquidações aqui, Tá, e também quase 1 bilhão de, de dólares de venda a mercado. Então, esse é, esse é o sinal que você tem que ó, fechar short, cara. Fechar os seus shorts aí, praticamente quase tudo. Né? É, eu fechei 80% no caso aqui. E rescalar os shorts mais acima. Quando, quando começar a ter liquidações de. Uh, dos, dos, uh, dos shorts aqui com compras a mercado, o que está acontecendo? A gente teve quase 1 bilhão de dólares aqui de compra a mercado agora, tivemos boas liquidações também de shorts, tá? então é o momento que você já pode voltar a se posicionar com shorts aqui, tá? para seguir essa tendência aí, que, na minha opinião, a tendência a gente ter um mais queda para o Bitcoin, tá? a gente não perdeu o último fundo da região 17.700. 17.600, né? Então, para mim, a gente pode buscar essa liquidez lá baixo né? Que tá esperando o momento dela, tá? Então, galera, é, eu estou me posicionando mais acima, tá? Conforme eu comentei para vocês aí uh, no, no grupo Telegram, uh, no canal do Telegram, né? Eu falei pra vocês que a partir dos 8.900 já começaria a voltar a me expor com shorts e mais... Uh, um pouco mais pesado na região dos anos mas eu tô interessado ainda em shortar até a região dos 21 mil dólares, tá? Basicamente, a minha, a minha estratégia ainda é manter esse shorts aí abrindo até a região dos 20.200, mais ou menos, que a gente pode ter ali, buscar essa região. Com stop acima dos 21.800, 21. que eu vou mostrar aqui para vocês por quê. Tá? Então, eu postei aqui no grupo, né, a gente teve esses pulls de liquidação da, da, da Binance aqui, né agora alterou 12 horas, mas a gente tinha aqui até a região dos 19.700 19. a gente tinha liquidação. Agora aqui está mostrando que a liquidez ficou aqui mais nessa região dos mil Uh, aqui dizia 1.500, tá? que é onde o Bitcoin foi buscar. Né? Olhando aqui, o de... 7 dias a gente pode ver que essa região dos R$9.700 tem bastante liquidez, então estou interessado em me expor mais aqui em shorts nessa zona, até, até essa zona aqui dos R$20.200 dos, dos aqui, tá? É, mas, galera, olhando aqui um pouco mais o prazo maior, a gente pode ver que essa zona aqui dos 21 dólares a gente tem aqui mais liquidez, tá? Então, eu estou interessado sim em me, me expor nessas regiões em shorts, mas sabendo que meu stop vai estar tá muito além dessa região dos mil tá? Então, tem que moderar a mão tá tomar bastante cuidado e se a gente puxar aqui os três meses a gente pode ter uma visão um pouco melhor do que pode acontecer aqui tá lembrando que essas essas posições aqui pode ser que elas não estejam abertas as mais então a gente não pode garantir mas pelo menos dá uma ideia para gente aqui onde poderia estar a liquidez para o Bitcoin tá? então para mim essa zona aqui tomar bastante cuidado essa zona aqui dos, dos 21 mil dólares ó, e temos liquidez aqui nos 19.000 19, 17.400 até essa região aqui dos 15.400 e e dólares né galera então Basicamente aqui, galera, eu fui realizando esses, esses shorts ali, né? Até a região dos 18.300, eu realizei praticamente 80% de, desses shorts. E agora estou escalando aí nessa região dos 18.900 para cima, né? Por que 18.900 aqui? A gente pode ver, ó formou pus de liquidação nessa região aqui, ó 18.900, 18 a gente formou pus de liquidação aqui na BitMEX. E agora temos aqui liquidação abaixo, tá? A gente formou aqui puxo de liquidação a partir dos 18.665 até a região aqui abaixo aqui dos 17.500 dólares, tá galera? Então, para mim aqui, ó, toda essa zona aqui acima né, vão ser regiões que eu vou estar interessado em me posicionar em shorts, tá? Já estou aqui com, com shorts posicionados, mas a partir dos 19.700 eu estou interessado em entrar um pouco mais pesado e vamos ver se o Bitcoin pega essa liquidez aqui abaixo, né, até a região ali, a gente poderia ver o Bitcoin buscando liquidez até a região dos, dos 15.500 dólares, Tá? Vamos ver se isso acontece. Se eu for estopado na região dos 21.800 já vou ter feito um, um bom lucro aí, tá? Então tem, tome cuidado que você pode ser estopado nessa região aí. O uh, Bitcoin poderia fazer esse pivô de alta aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui ó, por que essa região dos 21.800 é, é, é importante. Ó, a gente não fechou candles aqui importantes abaixo dessas regiões, então a gente poderia ter esse pivô de alta acontecendo aqui, ó. Né? Então se isso aqui acontecer, qual que é o alvo desse pivô? A gente pode ter esse alvo, esse alvo aqui, ó. Vamos puxar a Fibonacci. Então Fibonacci desse fundo aqui até esse topo, a gente pode ver o Bitcoin fazendo aqui essa projeção que levaria aqui a região dos 21.700 mais ou menos, tá? Então eu não quero estar tá posicionado uh, com o short acima, caso a gente romper essa região dos, dos 21.800 aqui, eu vou estar tá, é, largando de mão desses shorts aqui, tá pessoal? E vou estar feliz de ter acumulado Bitcoin nessas regiões aqui abaixo. Tá? Então, a minha estratégia continua shortar o Bitcoin em futuros e acumular o que eu puder aqui no spot à medida que, eu, que a gente vai tendo essas liquidações. Tá? Eu vou, tô também estou comprando em spot à medida que eu vendo, vejo liquidações aqui e venda a mercado aqui para o Bitcoin. Tá? Essa é a minha estratégia. Acumular independente do que aconteça aqui, tá pessoal, porque a gente não sabe onde vai ser esse fundo para o Bitcoin. E eu estou aproveitando essa oportunidade para tentar acumular o máximo que eu conseguir. Tá? Pode ser que subiu muito o preço aqui. Eu, eu realize vendas, vendas desses Bitcoins no spot, porque a, a situação macroeconômica e geopolítica aí não mudou, na, na minha opinião, tá pessoal. Um, caras, então é isso, tá? Em relação a, ao Mercado Futuros, não se esqueçam tá? que eu estou fazendo os trades aqui também no uh, Mercado Futuros, na, aqui na PrimeSBT. Então eu vou deixar o link para você aqui abaixo para abrir sua conta na PrimesBT, tá? Leva um segundo e semana que vem a gente vai falar para vocês aqui sobre alguns sorteios aí de margem, tá? Quem estiver operando na Prime BT, fazer fazendo seus depósitos, vão poder concorrer aí margem adicional aqui na corretora, tá? Cerca de, de 100 a 200 dólares aí por semana uh, vai ter sorteio na PrimesBT, vou avisar para vocês aqui no canal, tá bom? Então galera, basicamente aqui, é agora nesse momento é me voltar a posicionar com shorts, tá? Eu acho que é basicamente isso, sem medo de ser feliz aqui, caso seja estopado na região dos 20.800, é, obviamente a minha mão mais pesada vai ser na região dos 21 mil, tá? então é, se eu for, posado ali, for, for, for uh, estopado na região de 21.800 não vai ser algo tão uh, tenebroso assim, tão ruim para mim né? e estou preparado para isso, tá? mas eu acredito que o Bitcoin pode sim buscar essa liquidez mais abaixo aqui na região dos 15.500 dólares pelo menos, é o que eu estou acreditando as coisas não parecem aí muito boas uh, para o mercado tá bom pessoal Dominância deu uma subidinha também aqui, aqui nesse momento é tá? um bom sinal também mas ainda as coisas para mim ainda não mudaram tá? eu acho que a gente tá numa situação bem complicada para os mercados aí e a gente tem que tomar bastante cuidado e eu tô me protegendo fazendo esse red aqui comprando o spot e shortando aqui no mercado futuros tá? você também pode fazer short no inverso do Bitcoin também se você preferir mas eu tô só praticamente fazendo essa estratégia pessoal shortando quando dá, eu realizo, boto mais short acima e assim eu vou seguindo até o momento que... você algum momento isso aqui vai dar errado, tá? Vai você ser estopado e quando isso acontecer eu já vou ter botado bastante lucro no bolso e sem problema nenhum. Tá bom, pessoal? Então basicamente o que eu tenho para vocês aí é isso, tá? Acho que não deixei de falar nada aqui que é importante. Participe também do grupo Telegram, vou deixar os links aqui abaixo uh, na descrição do vídeo. E a gente se vê aí qualquer novidade do mercado, eu vou postar também no canal de alertas. Fiquem atentos aí, tá bom? Então aquele abraço e a gente se vê aí em breve. Valeu!